Eu para quem é é uma cena da English Experience e hoje eu vim trazer para vocês a história e algumas curiosidades que pouquíssimas pessoas sabem sobre o tão famoso Thanksgiving Day, o dia de ação de graças que é tão comemorado nos Estados Unidos e que para muitos tem o mesmo peso do Natal e às vezes até mais do que o Natal, hein? Então se liga no vídeo de hoje, já deixa esse joinha maroto aí no vídeo, se inscreva no canal caso não esteja inscrito e ative o sininho para você garantir que você não vai perder nenhum vídeo. Nenhuma dica, nenhuma aula, tudo que eu sempre trago para você aqui no canal. gente, o dia de ação de graças, que em inglês é o Thanksgiving Day, precede as comemorações natalinas sendo celebrado nos Estados Unidos toda quarta quinta-feira de novembro e lá no Canadá, que também é bastante comemorado, ele acontece em toda segunda segunda-feira do mês de outubro. Em ambos os locais, o dia de ação de graças é considerado feriado nacional. Essa data expressa a gratidão por todas as coisas boas que aconteceram ao longo do ano. Originalmente, a data decorria após a época das colheitas, justamente para agradecer a fartura da produção agrícola. Por isso, as famílias se reúnem em comemoração, manifestando carinho e agradecimento. Ao lado do Natal do Réveillon, o dia de Ação de graças é um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos e do Canadá. É curioso notar que este dia, que não está associada a nenhuma religião, se popularizou com o passar dos anos, sendo assim comemorado por todos independente do credo. A tradição nos Estados Unidos e no Canadá é agradecer pelos bons momentos, reunir a família em um jantar onde é servido abóboras, tortas de maçã e de nozes, cookies, batatas doces, purê de batatas, molho de cranberry e peru. Boa e gostosa, hein? Além disso, o Dia de Ação de Graças é celebrado com festas, missas, orações e desfiles. A loja Macy's é responsável pela maior parada que acontece no mundo no Dia de Ação de Graças, conhecido como Macy's Thanksgiving Day Parade. O desfile realiza-se em Nova York desde 1924. Talvez você me pergunte, mas Ronero, como que afinal de contas surgiu o? O Dia de Ação de Graças. Bem, a raiz do Thanksgiving aí remonta a Henrique VIII, que viveu entre 1491 e 1547, e foi um rei inglês que rompeu com a Igreja Católica, criando uma igreja para chamar de sua, a Anglicana, que segue firme como a congregação religiosa oficial lá do Reino Unido. Com o rompimento, o Henrique VIII acabou com uma série de feriados católicos, e aí, para compensar, a Igreja Anglicana criou comemorações tampão, para colocar no lugar. Os dias de jejum e os dias de ação de graças como por exemplo. Os de ação de graças ficaram relacionados às festas de colheita e foram os religiosos ingleses acostumados a celebrar essas festas de colheita, o dia de ação de graças que começaram a colonizar nos Estados Unidos a partir da costa leste no início dos anos 1600. Nessa época em Plymouth Colony, Massachusetts os habitantes da vila realizaram uma festa para comemorar a colheita dos alimentos daquele ano. Gente, isso porque eles passaram por invernos muito rigorosos dos anos anteriores. Então, foi a partir de 1620, depois de muitos problemas, que os peregrinos fundadores da vila passaram a festejar a boa safra. Em 1621, a fim de repetir o agradecimento pelas colheitas, o governador da fila organiza a festa no outono entre os colonos ingleses e os americanos nativos, tipo os índios, sabe? Esse evento foi composto de pratos variados, como milho, peixe, patos e perus. Então considera-se essa época e essa situação em específico como os grandes responsáveis pela criação do Thanksgiving Day. Em 1863, o então presidente Abraham Lincoln declarou que a última quinta-feira de novembro seria o dia nacional de ação de graças, mas somente em 1941 o Congresso americano aprovou a data como feriado nacional. Gente, e a partir daí a festa tornou-se ainda mais tradicional, a região chamada de Nova Inglaterra naquela época tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. E outros países também comemoram o Dia de Ação de Graças, como por exemplo, Granada, Libéria, Norfolk, lá na Austrália e Holanda, na Europa. Nos demais países, o que está se tornando mais tradicional é a famosa Black Friday, que é um evento que ocorre um dia após o Thanksgiving aí E que aqui no Brasil também está se popularizando, né? A galera gosta de comprar, mas às vezes é mais conhecido como a Black Fraud. porque afinal de contas nem sempre os descontos são reais, né? As lojas vão lá, aumenta o preço só para dizer que deu 40% 50%, só para poder pegar o nosso dinheirinho tão suado. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Coloque aí nos comentários o que, que te chamou mais a atenção, qual foi a maior curiosidade em relação ao Thanksgiving Day. E coloca também o que você gostaria de saber mais sobre a cultura, sobre eventos, sobre coisas que acontecem nos Estados Unidos, que eu trago tudo isso pra você. E lógico, lembre-se de não se esquecer de se lembrar de já se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Então, fui. Até o próximo. Tchau, tchau.